Aí tu para, respira, analisa a situação e entende. Cadê? Cadê meus próximos crushes? Tô aqui, tô disponível. Será que alguém vai querer conversar comigo e me responder direito? Você sempre merece o melhor. Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre o que fazer. Cara, esse caso é muito comum, sério. O que fazer quando tu vai falar com um arroba, com o crush, com teu amorzinho e ele te deixa no vácuo, quem nunca, né? Quem nunca? Se você nunca passou por isso, continua aqui porque o um dia você vai passar, né, gente? É um dos casos que eu mais recebo lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue lá, me segue agora, meu arroba é esse aqui. E essa pessoa que me mandou essa perguntinha, me mandou por lá, eu vou chamar ela de G, para não revelar o nome, porque ela não me disse se eu podia, se eu não podia revelar o nome dela. Então é o seguinte, a G mandou assim: "Oi Tata, vem pelo canal." Queria uma ajuda sua pra falar com o crush, porque ele não me dá bola. Nossa conversa é sempre assim. Ela me mandou esse print aqui, né? Eu vou borrar a carinha dele, né? Pra não, não expor ninguém. E a conversa é o seguinte. Ela fala, oi, tudo bem? Super simpática. E ele fala, opa! Tudo bem, né? Aí ela repete e ele não respondeu tudo bem, né? Aí ela repete: Tudo bem? Oi, Anjo, já tinha perguntado se tava tudo bem e você não me responde. Ai que ódio, cara. Aí ela continua: Nossa conversa é sempre assim e eu queria que ele me respondesse, só que não queria aparecer uma desesperada, sabe? Sei, G, sei, sei, muito a gente nunca quer parecer uma desesperada, né? Nunca é bom parecer uma desesperada e um desesperado. Mesmo que você esteja. Mesmo que seja um fato, todas as pessoas que estarem apaixonadas nesse mundo estarem desesperadas. A gente sempre finge que não, que tá tudo sob o controle. Que eu desesperada. Perguntando oi, tudo bem, tô respondendo o op, eu repetindo tudo bem. Eu, desesperada, ah, nunca. Uh -uh. Desesperada não sou eu. Então vamos lá, vou começar analisando a situação aqui, né? Pelo que eu tô vendo. O oi que ela mandou foi às 8h39 da manhã. Então vamos começar pelos horários. Todo mundo tem uma rotina, concorda comigo? Então, concorda comigo que se tu for abordar a pessoa num horário que a chance dela tá trabalhando, tá estudando, tá dormindo é muito grande, a tua chance de não receber uma resposta aumenta também? Sabe quando tu sabe que a pessoa trabalha de tal a tal horário ou estuda de tal a tal horário? Não! Tem porquê tu te falar bem naquele horário, entendeu? Tipo aqui, 8 39 da manhã. Parece que ou ele tá trabalhando ou ele tá estudando. Às 8 39 da manhã, a chance dele tá ocupado é muito grande. Então, uma, ele já pode usar o horário de desculpa, tipo, ai ah, desculpa, não vi, tava trabalhando, tava estudando, tava dormindo. Outra, ele pode simplesmente te responder seco, porque ele tem aval pra isso, porque ele tava ocupado com outra coisa. Então, o horário é uma coisa importantíssima na hora de tu ir falar com alguém. É Vê aí os horários que tu tá indo falar com teu crush e pensa, se tu não tá sendo um pouquinho inconveniente de falar com ele nos horários errados. Então, o horário sim é muito importante. Outra coisa, cara. A gente sempre acha que o nosso caso é o único, que ninguém ama que nem a gente, que ninguém é tão apaixonado por ninguém que nem a gente é cara não é cara infelizmente os jeitos de se apaixonar são só alguns a real são muitos né mas vão se repetindo os padrões entendeu então a chance de tu já ter, tu mesmo, não, tu não precisa nem buscar em outras pessoas, mas tu mesmo já ter feito igual ele tá fazendo contigo, tu já ter feito isso com outra pessoa é enorme. Então pega isso de aprendizado pra ti e pensa. Teve uma vez, realmente, eu lembro, eu lembro, aconteceu poucas vezes, né? Poucas vezes, mas aconteceu. E como que eu reagi aquela vez que o fulaninho, que a fulaninha tava afim de mim e eu não tava. Ah, é verdade. Eu reagia bem seco mesmo, assim. É, eu respondi um opa também, né? É verdade. Entendeu? Tenta buscar na tua mente alguma vez que a situação aconteceu ao contrário contigo, ou até mesmo da mesma forma. Ah, é verdade. Aquela vez que eu tava apaixonado por outro, ele também reagiu meio assim, e a conclusão foi que ele não tava afim de mim. Então tu já pega isso que aconteceu contigo, ou que aconteceu com pessoas próximas, ou que tu viu em algum lugar, e já leva pro coração. E pensa, porra. Eu tô achando, desconfiando que isso significa que ele não está afim de mim. Ou não, isso pode significar que ele é muito tímido. Ou não, na verdade, ele deve estar tá muito ocupado, mesmo, cara. Ele é uma pessoa muito ocupada. Usa as situações que tu já vivenciou. De exemplo para ter algumas respostas. Eu tenho certeza que se tu parar para refletir um pouquinho, tu vai conseguir ter muitas respostas aí. Outra coisa que, né, analisando esse papo aqui, é a abordagem, né, gente? É a abordagem. Eu sei que a gente não é muito criativo, não é? Quando a gente tá nervoso ainda pra falar com o Kush, putz. <risos> Última coisa que tu vai ter criatividade, né? A gente perde a criatividade. Eu sei, eu sei disso. Mas a abordagem importa muito. Eu não sou nada fã do oito do bem, tudo e tudo. Ah, tudo bem também. Aí, ah, aí, como é que vai a escola? Como é que vai a vida? Como é que vai a. Ah, tudo bem. Hum. Deu. Ferrou. Acabou o assunto. A pessoa já sabe disso. Quando tu vem com oito do bem, a pessoa já não tô querendo dar vontade de bocejar em vocês, né? Mesmo sabendo que quando a gente faz isso, dá vontade de bocejar, né? Se tu bocejou aqui com esse meu bocejo falso, me fala, tá me dando a vontadezinha de bocejar agora só de tanto falar a palavra bocejar, mas eu vou segurar porque eu sou uma pessoa forte. A abordagem. Então tu meio que espanta a pessoa, porque ela já sabe, já dá, já dá aquela preguiça. Ah, eu vou falar tudo e ela vai dizer, ah, também, e aí? Pega todo o humor que tu tem no teu coração. Humor, não amor, tá? Guarda o amor pra depois. Vai com o humor, cara. Vai, eu apostaria no humor. Se tu não conseguir no humor, se assim não combinar nada contigo, se tu for uma pessoa muito séria, nada Ver forçar um humor aí que não existe, tá? Eu iria com uma abordagem diferenciada, tipo, ah, eu vi que tu cortou o cabelo, sei lá, mesmo que seja a distância, tu pode ter visto nas redes sociais. Ou tu sabe se vai ter o um show mesmo do fulano tal dia? Sim, sei lá, parece que eu ouvi falar que ia ter show dele aqui. Não tô enganada? Aí, ah, então, desculpa, sou enganada. Entendeu? Tu vai instigar ele a responder. Se tiver, de fato, o show do fulaninho aí na, na, na tua cidade, no teu bairro, sei lá, ele vai querer dizer que ele sabe. Sim, sim, vai ter sim, pô. Vai ter sim. E se ele, de fato, cortou o cabelo ou não, todo mundo gosta de, de ser é, reparado, então ele vai responder alguma coisa. Então, tu chegar pra falar com a pessoa, já com uma abordagem diferenciada, já, já dá mais um ânimo pra ela. Tipo, olha, mas olha só uma pessoa puxando assunto diferente aqui comigo, que não é um oito do bem tudo contigo. Já é legal, entendeu? Já instigar ela um pouquinho mais a, a te responder. Aí a gente vai pro assunto, né? Que depois do, ah, eu vi que babá, a pessoa respondeu, tu precisa puxar um assunto. Eu tenho um vídeo muito bom sobre como puxar assunto no WhatsApp, eu vou botar no card aqui em cima, mas resumidamente, encontre um ponto em comum entre vocês dois, lugar que vocês estudam, que vocês trabalham, que vocês se veem, que vocês moram, que vocês sei lá, ou algum hobby, algum esporte, alguma coisa alguma coisa em comum entre vocês dois e fala sobre isso. Mesmo que tu não saiba muita coisa dessa pessoa, pelo menos a cidade que ela mora ou que alguma coisa tu vai saber e puxa um assunto que seja primeiro em comum entre vocês dois. Depois tu vai explorando outras áreas de assuntos aí, mas o inicial ali é muito legal que seja entre vocês dois, porque aí já cria uma conexão, entendeu? Poderia fazer um vídeo inteiro falando só sobre assuntos, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários. Basicão bem por cima, resumidamente é isso: contra um assunto assim que seja agradável, né? Pra ele te responder. Que seja legal ele tá ali é, investindo o tempo dele na conversa contigo. Lembrando que quando a pessoa já tá na tua, quando a pessoa já tá muito apaixonada por ti, tu pode dar oi, tudo bem? Tu pode fazer tudo. De qualquer jeito, porque a pessoa já tá na tua. Isso que eu tô falando é em casos que tu tá ali, né? Tipo, peinando, querendo muito chamar um pouquinho de atenção daquela pessoa e ela não tá contribuindo. Ela não tá retribuindo. Então tu tem que se virar em mil ali para conseguir um pouquinho de atenção dela, entendeu? É, nesses casos, quando a pessoa já tá apaixonada por ti, cara, é muito mais legal, né? É muito mais fácil. É tão bom a gente gostar de quem gosta da gente. É tão mais fácil, é flui é tão melhor, é tão mais. Má... Putz, gente, sério. Encontre alguém que goste de você que você goste. Não fique procurando. O negócio flui, entendeu? Quando você manda para o universo que é isso que você quer, gostar de alguém que gosta de você, é isso que o universo vai te trazer de volta. Aquela que foge do tema, né? E dá uma. Uh! Energizada na, na parada, mas é real isso, isso, é muito real. Outra coisa que tu pode fazer é demonstrar interesse de outro jeito. Se tu tá te sentindo muito mal de tá no vácuo, ninguém se sente bem de ter ficado no vácuo, né? Tenta abordar de outras formas. Tenta dar like em fotos, os likezinhos assim, tenta fazer um comentáriozinho numa foto aqui, numa outra colar, uma vez ou outra, assim, né? Não um fanático, mas uma vez ou outra. Aí tu para, te afasta da situação e observa. Tá, tá, tá, aí, olha só. Puxei assunto, me deixou no vácuo. Dei like na foto, não respondeu. Às vezes segui, tal tá, rede social, nem me seguiu de volta. Comentei, o comentário é pesadíssimo, né? Quando tu comenta, tu tá se ó, levantando uma bandeirada. Se é alguém que é teu amigo e tal, tá, show de bola. Agora, quando é alguém muito nada a ver do teu ciclo, tu comenta, dá uma bandeirada. Então, comentei, a pessoa, ó, mentiu para mim. Aí tu para, respira, analisa a situação e entende. A pessoa pode não estar tá afim de ti. Pode por milhões de motivos. A gente sempre acha que é por causa da nossa aparência, mas vou aqui falar para vocês, a aparência é, é um dos últimos motivos, sabe? Às vezes a pessoa já está no relacionamento com alguém, às vezes a pessoa simplesmente já está apaixonada por alguém. Às vezes tem um amigo dele que é apaixonado por ti, ele não quer tipo furar o olho do amigo. Tem milhões de motivos para aquela pessoa não estar tá apaixonada por ti também. O que faz duas pessoas se apaixonarem? Ah, eu vou botar no card aqui em cima um vídeo muito massa que eu falo sobre isso, sobre o lance da química, do como que as pessoas gostam uma da outra e tudo mais da atração é bem legal esse vídeo é bem legal então assistam mas cara então acontece acontece e tá tudo bem. Sabe o que tu faz? Uma coisa boa para não ser muito brusco é tu pensar, tá, tá, tá, tá bom. Agora, porque as coisas são assim. A gente vive o agora, o momento é agora. Não adianta tu ficar sonhando lá na frente que no futuro, mas eu planejei que tanto que eu ia casar e ter filhos e namorar com ele ia ser lindo. Ah, meu amor, paciência, paciência. A gente dá dessas, né? Às vezes a gente fica lembrando das merdas que fez lá no, no passado. Aquela vez eu vi ele e falei tal coisa, eu não devia. Ah, esse aquele dia. Eu tivesse do, lá. e fica imaginando lá no futuro, ai, eu vou casar, vamos namorar, vamos ter filhos e ser lindo. E o agora, que é o que interessa, porque é a única hora que dá pra tu fazer alguma coisa, é agora, né? Lá e cá não, não adianta. Passar e futuro não adianta. Então tu pega o agora e pensa que agora essa pessoa não te quer. Então o que, que tu vai fazer? Tu vai guardar ela lá no cantinho, tá, quase lá nas costas, entendeu? Se eu tirar ela do teu coraçãozinho, vai botar de cantei porque eu sei que tirar não é assim, né? Não é que. Pô, tirei oh, que maravilha meu coração está vazio próximo não é assim infelizmente tem que o next não, não é tão fácil assim né bota lá no cantinho e aí tu se abre para o mundo mas se abre mesmo para respirar fundo Fica na fossa, fica mal um dia, pô, ele não me quer, não me gosta. Dois, três, uma semana, quem sabe? Depende do teu tempo aí, depende da intensidade que tu tá curtindo a pessoa. E aí, depois, cara, aí, ó. Ó, oh, eu aqui, ó. Ó oh, eu aqui, ó, toda boa, toda cheia de energia boa. Quando eu falo boa, é boa, energia boa, tá? Pumundão aí, ó. ou oh, todo bonzão, mundão aí, ó. Cadê? Cadê meus próximos crushs? Tô aqui, tô disponível. Será que alguém vai querer conversar comigo e me responder direito no, no WhatsApp? Ô, oh, merda! Porque, cara. Olha aqui pra mim, tu merece? alguém que te der atenção que pelo menos responda o teu tudo bem tudo isso que eu falei que a ah, é porque a pessoa às vezes não está prestando tanta atenção em ti às vezes tu tá querendo é, falar e a pessoa é isso a pessoa aquilo mas independente de qualquer coisa você sempre merece o melhor eu você seu amigo sua amiga, todo mundo a gente sempre merece o melhor sempre não importa não importa nada a gente sempre merece o melhor a gente tem que sempre mirar no melhor e não ficar sofrendo e chorando e se humilhando por quem não quer a gente, tá bom? Cabeça na frente aí, ó. Tu então é linda, maravilhosa, enche o peito, bate no peito, os homens também batam no peito e ó, dá licença, não me quer, tem quem queira, porque sempre tem quem queira, não importa nada, sempre tem quem queira. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de ver mais vídeos como esse clicando nessa playlist. Eu queria que vocês assistissem também esse vídeo aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!